Muito bem, meus amigos, estamos chegando com mais uma biografia, né, para você, você é, do canal da Rede Saudade do Sertão, né. É aqui quem no, vos cumprimenta a todos, né, é o seu amigo, Professor Boina. É um grande prazer estar de volta com você, não se esqueça, deixe o seu like e também se inscreva no canal se você não é inscrito, né. Hoje vamos falar um pouquinho, né, nada mais nada menos do que... Feliciano Amaral, é um cantor evangélico, né, É que fez muito sucesso nos anos 60, 70 e 80, que morreu, inclusive morreu há pouco tempo, não faz muito tempo não, né. Feliciano Amaral nasceu na cidade de Mirandouro, no estado de Minas Gerais. É Minas Gerais, hein, é, não, é só, não é só Goiânia que produz cantor, não, gente, Ó, já achei os três por aqui, viu. É, muito bem, ele é filho de Júlio Augusto do Amaral e de Palmira Maria da Conceição. Foi músico, sapateiro, cantor popular, foi batizado dia 7 de março de 1943 na Igreja Batista de Muriaé. Muito bem, né? É, Muriaé, eu já tive essa cidade como ouvinte, né? É, para quem não sabe, se você ainda não sabe nós estamos aí na Rádio Saudade do Sertão ao vivo, né, das 7 às 8h50 da manhã já na cidade do Rio de Janeiro estudou teologia no Seminário Teológico Betel é, pastoreou várias igrejas inclusive a primeira igreja batista de Pavuna onde foi seminarista em 1947 ele se casou com Elza Rocha do Amaral começou as atividades como cantor evangélico em 1948 é, com a gravação do primeiro disco em 78 rota RPM, é, 78 rotações como eles dizem né do catálogo da gravadora Atlas ligada à Convenção Batista Brasileira este um dos primeiros registros sonoros da música evangélica no país isso quer dizer o que foi a primeira gravação evangélica no país, né? Que contradiz algumas alguns dizeres por aí, né? Que dizendo que foi Luiz, Car... Luiz Carvalho que foi o primeiro. né? Então tá aqui dizendo é, que foi Feliciano Amaral o primeiro. É, exatamente. Mesmo sendo antecedido por outras produções. Muito bem. Em 1953, foi, foi organizada a primeira igreja batista de Croslândia, é, com membros oriundos da primeira igreja batista de Montes Claros, Minas Gerais. O pastor Feliciano Amaral e sua esposa Elza Rocha do Amaral desenvolveu um ministério até 1967, quando retornou a Belo Horizonte, a primeira igreja batista de Croslândia foi a base para organizar outras igrejas na região. O templo foi reformado em 2008 pelo pastor Cláudio Pereira da Costa com recurso do patrimônio histórico. É bem antiga, né? É bem antiga aí que igreja que usa é, recurso do patrimônio histórico é porque é, é, é prédio mais do que centenário, né? Feliciana Amaral também está no Guinness Book. Como cantor que esteve há mais tempo em atividade no mundo, no meio evangélico, depois de Feliciano Amaral, atuando como cantores vieram Luiz de Carvalho, é, também já falecido, gravando o primeiro disco evangélico em 58, intitulado Musical Boas Novas. Edgar Martins, também já falecido, é, gravando, né? E Josué Barbosa Lira, também já falecido, né? É, Vitorino Silva, dentre muitos outros pioneiros da música evangélica desta época. Só o Vitorino Silva que está vivo, né? Os outros já partiram todos, né? Inclusive o próprio Feliciano. Feliciano Amaral interpretou canções como Oração de Davi, Céu Aberto, O Mar, é, Ao Meu Redor, O Rosto de Cristo, Rio Profundo, Sou o Filho do Rei. Jardim de Oração e outras mais. Em 2003, Feliciana Amaral recebeu um reconhecimento público quando completou, 83 anos, uma moção de aplausos e congratulações da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. A homenagem foi requisitada pelo deputado Aurélio Marques como reconhecimento pela dedicação de Feliciano Amaral à obra de Deus e à música cristã. Em 2007, o cantor gravou o primeiro DVD ao vivo de sua carreira em Recife, na igreja missionária Canaã, do pastor Gesiel Gomes. Em 2010, foi agraciado com a medalha de mérito de Pedro Ernesto, a maior comenda da cidade do Rio de Janeiro, é, pela, pelo transcurso de seus 90 anos e foi homenageado com a presença de mais de 500 pessoas em solenidade, solenidade coordenada pelo pastor Marcos Rodrigues Martins após residir em Recife sendo membro da igreja batista de Capunga o pastor e cantor se mudou para a cidade de Porto Velho para tratamento de saúde muito bem, vamos lá, vamos conferir um pouquinho da discografia, né, que foi gravado é, pelo pastor Feliciano Amaral. É, provavelmente muitos discos, né, que são muitos anos. Em né? é, 1948 ele gravou Venha Cristo, é, seu primeiro trabalho, sua primeira gravação. É, Redenção, Voz de Ternura, Jesus Me Guia, é, Livro da Vida, Noite de Paz, Nada Me Falta... É, de santo lugar, Cristo valerá é, segurança, amor glorioso, nosso lar, dia festivo, Jerusalém, companhia divina. Ouve-me, pastor divino, meia-noite, auxília-me, Senhor, vozes angelical. A, ao olhar, o olhar de Jesus, eu Ei de chegar, seguirei o bom mestre, em 1957. Não me falaram de Cristo, em 57. Jesus é a luz do mundo, em 57 também. Minha pátria para Cristo, em 57. Brilho celeste, em 57. Deus me guiará, em 57. Gravações em 78 rotações, né? É pela Favoritos Evangélicas. Confia em Deus lugar para Cristo espero em ti o amor de Deus quando tudo estiver sobre o altar sou de Jesus pode o mundo ver Cristo em mim Cristo te satisfaz lealdade a Cristo teu piloto ainda sou o caminho da cruz é excelsa Glória é banquete de belsazar fala a Minha Alma, Eu Vou Cantar No Céu, está aqui sobre as estrelas e gravações pela, por, em compactos em 45 RPM. Feliciano Amaral canta para o mundo cristão, inspiração matinal, o amor de Deus, face a face. O homem não era brincadeira, não, hein? Era, são muitos. Hoje sou feliz, mãe querida, rei Excelso. Na, majest... na manjedoura, Talvez um Cantem. Gravações em LPs, Atlas, gravações evangélicas. É... Agora, ao... Ao A sombra... sombra da Cruz, em 61. Fica conosco, Senhor, em 61. O Mar e a Criação do Senhor, em 62. Rio Profundo, em 63. Confia em Deus. É, Sonda-me, ó Deus, saudade e homenagem, é, Cristo a única esperança, que maravilha, 20 anos de bênção, dá-me a tua mão, ó Pai, o eterno fa fanal, em 73, sou de Jesus, a imagem de Deus, de 76, grande é o Senhor, Jesus companheiro, da gravadora som evangélico de 1976 gravações de de, independente Deus proverá oração de Davi em 81 sou feliz desejo ver o meu rei Feliciano Amaral interpreta a Arpa Cristã ao estender da manjedoura ao madeiro 40 anos de bênção CDs lindo céu o bom pastor quisera sempre orar paz no vale Daime Amor em 2008, Especial 90 Anos Jardim de Oração em 2010, e Relançamentos Daime Tua Mão em 2013, Relançamento é, Conjunto Atlas em do, 2013, e finalmente Lindos Céus em 2008, gravado ao vivo. É uma carreira extensa, você pode ter certeza disso, né? é um dos maiores ícones da é, música, né, que já teve nesse país, né, muito bem, né, é, muito bem, você acabou de ouvir aí um pedacinho, né, é um pedacinho da brilhante carreira de, de Feliciano Amaral, cantor, pastor, um belíssimo cantor, né, é, que deixou aí muitos trabalhos, uma obra linda, maravilhosa, gravada aí no país, por, país por várias gravadoras durante muitos anos, né, e como todo mundo tem é, o dia do começo, também tem um fim. Feliciano Amaral nos deixou, é, não muito, né? não faz muito tempo, foi em 2018. Ele morreu dia 7 de julho de 2018, aos 97 anos, mas teve uma vida até longa, né? quase 100 anos de idade. E eu lembro que com 90, 90 e poucos anos ainda ele está cantando nas igrejas por falência de múltipla dos órgãos. Ele estava internado desde dia 20 de junho com um quadro de pneumonia e derrame. É, derrame, né, gente? É melhor. Então, é uma palavra que não adianta você ficar... É, não ficar pelejando, não, né? É, infelizmente, aí, todo mundo tem a sua hora chegada. A dele chegou, um dia nós vamos também. Ele gravou seus discos, né, é, no longo tempo da sua carreira entre é, Deus do Começo até o final é, nos discos Atlas a gravadora Favoritos a gravadora Som Evangélico a Glory Records e também começou a produzir independente né depois mais tarde começou a produzir independente era cantor da música sacra é, local da morte Porto Velho Rondônia é, e Gente, fica aqui a nossa homenagem, é, fica aqui os nossos agradecimentos à né? a, a memória de Feliciano Amaral pelo seu lindo trabalho que ele deixou aí no meio da música evangélica. Né? Que Deus abençoe a todos, foi um prazer estar com vocês aí mais uma vez, e até a próxima oportunidade, o próximo vídeo. Aquele abraço.